Olhe, tudo bem, minha nega? Olá, Baiano, tudo bem? Veio aqui, nem falou comigo Falta de respeito Olha, tá vendo? Mas você também não falou comigo, Baiano Eu estava ocupado, tenho que falar com a assessoria de imprensa <risos> é Como é que você está? Tá na boa? Tá tudo bem, E você? Eu estou muito bem, mas estamos meio putos. Eu estou puto. Por que você está puto? Porque é o seguinte, chega um abestado e explica para o cidadão que ele cria a sua própria realidade. Até aí tudo bem, eu não discordo, isso há de ser uma verdade. Mas tu concorda comigo que entre a realidade do indivíduo, a realidade coletiva, a estrutura psíquica, a estrutura de formação das coisas... Ah, existe um certo gap entre dizer sua potencialidade, sua capacidade real, e não te dar suporte, ensinamentos e sustentação para você conviver com suas habilidades, há uma falha. É um grande problema. Mas vamos questioná-lo, indagá-lo, explicá-lo, superficialmente, para que no futuro possamos aprofundar e explicar dando suporte, carinho, acolhimento e favorecer com isso uma expressão sadia, para que, com esta voz saudável, possamos nos comunicar com o cosmos falando oi para si mesmo no espelho. <risos> então, o problema é o seguinte, na verdade, Tranca Rua estava muito do bravo, Aí eu falo, eu vou lá conversar, deixa comigo, que eu explico direitinho. Por que ele está no Porque eu falo dessa coisa de manifestação. Você manifesta a sua própria realidade, mas o ser nem se conhece. O ser não quantifica e qualifica em totalidade seu psiquismo. Como é que ele pode ser cobrado ou subjulgado por manifestar a sua realidade? Uma coisa é você dizer ao ser que ele tem poder que pode alterar sua realidade, concebendo sua agência e sua capacidade de escolha. Outra coisa é você dizer ao ser que ele tem poder de criar sua realidade, e se a realidade dele é uma bosta, ele é um bosta. <risos> Mas é, é uma brincadeira multiplayer, certo? Então, se a realidade não tá boa... Tem, que, tem vários seres a serem cobrados antes de cobrar o, o ser que está imerso na 3D. Tem que cobrar todo mundo. Mas nós estamos falando aqui para a 3D ouvir, para os campos das 3D. Então, é o seguinte. Antes de cobrar todo mundo, o ser não se cobre. Se a realidade está difícil, peça ajuda. Você terá suporte. Entende, Entendo minha tudo. filha? Entendo totalmente. Porque chega no ser, escute... Olha lá, vídeo motivacional. Você tem o poder. Você cria a sua realidade. O que tem dentro tem fora. Aí o ser não tem dinheiro para pagar a conta de luz. O que, é que o ser vai se achar? Vai se Sim. achar um merda. Entende, minha filha? Sim, ele vai se achar um incapaz, porque ele não consegue criar, manifestar uma realidade que ele considera adequada para ele. Hein? Exatamente. Então, vamos fazer o seguinte: esses livros de autoajuda, que de ensinam de maneira dissociativa e não cuidadosa, que não tem o um mínimo de cautela para interpretar o psiquismo e dar suporte ao ser. A gente vai mandar tudo a merda. Ah. <risos> e aí gente vai começar de novo. Vamos começar do agora. Tudo bem, minha filha? Tá com saudade de mim? Fala a verdade. É Hoje eu tô nervoso, mas tô nervoso mais calminho. É. <risos> Oi, Ficou uma pergunta, porque eu lembro do, Das primeiras séries Tipo uns dois anos atrás Onde o Tranca falava que é só Desejar e receber Justo Isso não fere O que foi falado Desejar e receber Desejo bem-estar Carinho e suporte Eu vou receber Bem-estar, carinho e suporte Porque eu desejo do meu lado consciente eu desejo de maneira consciente. Eu não tenho obrigação de saber do meu subconsciente, do meu inconsciente e, quiçá, dos meus subdesejos, porque ninguém me ensinou. Então eu desejo de forma clara e assim recebo gradualmente o ensinamento e o suporte. O problema não é a manifestação. O problema não é a importância e o valor. O problema é é a problematização do ser. Porque, convenhamos, toda a estrutura que foi desenvolvida, que se julga pós-pós-moderna, exalta o indivíduo a um nível estratosférico e, ao mesmo tempo que exalta, nos mínimos detalhes, a existência do ser e a sua importância social destrói, não dando suporte dizendo, você é lindo e maravilhoso, compre aqui, faça aqui, conviva comigo. Mas se você tem qualquer tipo de problema, porque você não recebeu suporte para agir com tamanha responsabilidade de ser um indivíduo, você é um bosta, você é um merdinha, você é uma mulher fraca. Aí você é execrada com o mesmo nível de truculência que no passado foi usado para exaltar o indivíduo. Isso é uma besteira. Eu te julgo especial, te faço especial, mas não lhe trato como especial. Não lhe trato com respeito. E quando você me cobra, eu digo que o problema é você. Que grande porcaria é isso, gente. Isso não seria uma. uma... Uma, uma, uma forma de mostrar que a pessoa que está problematizando aquele indivíduo então não tem as reais soluções para resolver os problemas da existência dele? Exatamente. Cego guiando cego. E nem tem as faixinhas no chão. Que bosta, Entendi. né? Porque se eu, tivesse, se, eu, se eu soubesse ensinar o que eu me proponho a levar aquele indivíduo, eu, eu não... Eu não teria qualquer problema com ele, eu ensinaria a resolver o problema. Invés... Você pegou o feeling do que eu estou tentando dizer. Se eu chego para você, você manifesta a sua realidade, mas eu vou te ensinar em, o que existe entre você, indivíduo, e realidade comum. Sente aqui, vou lhe explicar detalhadamente e vou lhe empoderar da capacidade de dar valor nas coisas. Aí é diferente, aí a conversa muda. Aí o baiano até senta junto para ouvir o cidadão. Agora, olha só, você gera a sua realidade. Se você está sofrendo, saia daqui, não quero você no meu grupo. É isso que acontece. Não aqui, mas a gente anda observando. Entende, minha filha? Entendi, aí você fica apenas com os casos fáceis. Aqui exatamente não. Aqui é só caso difícil. Já percebeu, né? <risos> só os casos mais difíceis que a gente já coloca a teste nossa filosofia. Não que as pessoas sejam ruins, mas normalmente o caso mais difícil, que é onde a pessoa mais se dedica à solução e não encontra, essa pessoa é a que mais merece, então se sinta grato, porque incluindo e transcendendo, vamos mudando o mundo. Um pouquinho de cada vez e quando ficar um poucão a gente vai de pouquinho E o um pouquinho de cada um se torna um montão no coletivo Olha isso, ficou bonito também hein? <risos> Então vamos lá Lembre-se que a gente já falou Se eu não me engano foi marabou Falou assim A gente não cria sozinho, a gente cria junto Talvez não tenha falado tão bonito quanto eu <risos> Eles usou é o termo que a gente co cria. Exatamente. A gente cria junto. A gente manifesta as coisas junto. Por exemplo, você deseja o um mundo melhor. Eu também, já somos dois. A partir do momento que a maioria deseja o um mundo melhor, inevitavelmente, de bolha em bolha, de núcleo em núcleo, as coisas vão se unindo e o mundo vai melhorando. Então a gente cria junto. Então a realidade, a nível social... É uma realidade comungada. Nós comungamos socialmente de certos padrões. Nós podemos não concordar, negar esses padrões. Inevitavelmente, se nós negamos em paz de espírito, isso muda. Muda para nós, do no nosso universo pessoal. E com o tempo muda lá fora. Mas como objetivo desse áudio ao indivíduo, vamos na sua individualidade. No seu poder de atribuir valor. Está bem? Está bem. Quando eu atribuo valor, eu trago uma valoração, que traz com isso uma valorização do objeto a ser valorizado por mim. Inevitavelmente, aquilo vem aperto, vem próximo. E com esta proximidade eu crio um apego. Oh meu Deus, o termo apego foi usado. E agora? Ó, oh, fica até tenso. Os campos se contraem. Mas vou lhe dar um exemplo. Usei isso na aula há pouco. Se eu jogo um copo para cima. E esse copo é de plástico, não é de vidro, ok? Naturalmente, se tu tá do meu lado, tu vai tentar pegar instintivamente meu... falando tá bom? relaxe o copo não, não... tá vazio mas por que eu tentaria pegar? porque Deve cair no chão não é bom é um reflexo, vai é cair no chão ele está ele no ar você pega, entende? hipotético não... não assumindo que eu, que eu... ok, tudo bem sim, vou, vou acompanhar o seu exemplo Exatamente. eu sou sempre preguiçoso, o e ia deixar o copo cair então, mas imagina, você é do meu lado você é livre, você é só ser <risos> é o então, ser solidário, tá? finja, bem, finja eu fingi para um finja. momento exatamente, solidário. então Naturo você ajuda o outro, ok? o okay. <risos> copo vai cair você pega como você tem, tem muitas variáveis nesse momento né? mas você pegou então você, ah, pegou entendeu? pegou, olha cria, sim, sim. a gente cria junto e você pegou aquilo já está já no contato contigo Agora vamos para o mundo das ideias, tá bem? O mundo onde a gente, de fato, atribui peso e valor às coisas que influenciam diretamente ao nosso emocional. Lá no mundo das ideias, você gosta de um carro elétrico, é ou não é? Está na sua ficha aqui. A gente está usando as fichas agora para ter consistência. Quando Sim. jogar o carro elétrico no ar, na ideia no ar, ok? Sim. Você pegou. Sim, peguei. Então, você é apegado àquilo. Você trouxe para próximo da sua realidade, do seu universo pessoal. Então, você tem um apego àquilo. Ok? Sim, enquanto, Tranquilo. For, funcional, enquanto for funcional, sim. Agora, vamos para o outro exemplo. Vamos atribuir, não no seu exemplo, tá? vamos atribuir a um contexto geral a ideia de falta. tá bem? Estão a vendo? ideia de falta... Problematiza o apego. Por exemplo, você tem a habilidade de atribuir valor e trazer as coisas próximas do seu universo. Porque você gosta daquilo. O gosto é o resultado do apego. Naturalmente. Natural. Apego é natural. Gostei de algo, tenho um apreço. Um apego. Peguei, é meu, quero para mim. Vou usar enquanto me apetece, depois eu solto para o universo e outro há de usar. Ou não, ou muda, ou se transfigura. Mas voltando, imagine um cara que goste de carro a combustão. O minha opinião pessoal é uma besta, mas tudo bem, carro a combustão, ele gosta. Ele tem muito apreço, porque aquilo é raro, é um carro raro. Além de ser a combustão, ainda é velho, mas vou parar de dar minha opinião um carro raro <risos> não, a gente foge, é do é foge do exemplo agora, se tem 20 daqueles o cara tem 20 daqueles e é um carro muito abundante aquilo deixa de ter a ideia de falta e o apego se torna leve, pois ele tem apreço por aquilo então a ideia de falta problematiza o apego Aí chega um cidadão que convive no universo na falta e fala, olha só, você tem gosto. E seu gosto pessoal faz com que você se apegue a algo que para você é bom. E aí eu vou dizer, seu apegado, safado, moquirana, é muito fácil criar esse monstro chamado apego. Onde, na verdade, o apego não há problema. É igual as gerações atuais... As gerações atuais estão comendo menos, não precisa mais, não há tanta falta. Elas estão usando menos coisas, porque elas não precisam de tantas coisas. Porque o apreço àquilo não vem da ideia de falta, pois as gerações que tiveram falta naturalmente oferecem hoje um pouco mais de abundância. E esta geração atual terá mais abundância no futuro. Aí chega um dito cujo, ou uma dita cuja, porque a gente é gentil e não fica só falando no masculino ou no feminino. Chega a dita cuja e fala, Olhe, você traz abundância para o filho, você está estragando ele. O que, que é isso? Isso é um ser que problematiza o apego, o seu próprio apego, e não tem apreço pelo bem-estar. Pois ele justifica sua falta e oferece um programa de falta a, a aquele pai, mãe ou núcleo familiar. Exatamente. Então, o apego ele não é problema. Não é pro... O apego é natural. Seres que criam a realidade, cientes que são cientes, tem apego naturalmente. Tem apreço. Tem capacidade de atribuir valor às coisas. O problema não é o apego, é a falta. E com essa falta, nós temos uma grande problematização de apegos sociais, onde o apego dissociativo, aí sim, corrompe a realidade comum. Que a realidade comum, pautada na falta, gera uma ilusão dessa falta, estamos falando de ideias hipotéticas, não estamos julgando o um cidadão que tem pouco. Mas, no contexto social, que, jo que joga à tona, esse pouco justificando o pouco para manter uma estrutura de falta, é, esse sistema e esse contexto, ele, por definição, contextualiza uma realidade que justifica a opressão e problematização do poder do indivíduo. Onde eu quero chegar com isso? Tu fala demais. O ser, por si só, tem habilidade de dar valor ou não às suas próprias coisas. E quando o ser percebe isso, ele dá um enorme valor à sua consciência e, por, e com isso a sua sanidade e sua habilidade do que se percebe em sã consciência traz peso e dinamismo para as suas escolhas, saindo do contexto tribal de escolhas pré-determinadas por outro, e entrando no seu individualismo, o ser olha para a manifestação. Ele olha para o que se manifesta em constante ação. E se importa. E com essa importância, ele atribui instâncias naturais ao que a ele é positivo. Ou seja, ele traz importância para a realidade. E ele já não mais generaliza pois ele não se percebe totalmente. E a fração do que ele se percebe de maneira consciente tem uma instância que é importante para ele. E com isso ele tem critérios claros e propriedade para dizer o que gosta. E com esse amor próprio, naturalmente ele exerce o que gosta. E quando chega um ser e fala, você manifesta a sua própria realidade. Olha só, manifesto o mesmo, mas não é toda não. Se tem alguém fudido, todos nós somos culpados, porque a fração da importância que nós percebemos não dá a devida importância, coletivamente falando, a falta do outro irmão, que por definição é o um ser da mesma espécime, ou não, porque não a empatia traz a vida, e com a vida o cuidado, onde os seres de muitas, muitas espécimes convivem de maneira sadia, condizente e proporcional à sua capacidade cognitiva. Porque se assim não fosse, nem aqui estaria falando e seria mais uma pesta corroída pelo, pela doença do apego dissociativo e destruída pela ilusão da ideia de falta, que é tão persistente e presente que gera tanto sofrimento nessa Terra que é muito pior do que o ser que quer ensinar a manifestação, sem saber as instâncias da ação, tampouco a estrutura do psiquismo. Olha só, vou até beber uma água que agora foi brabo. É não é, minha filha? Então é. Eu, disse, eu, disse que eu fiquei curiosa, porque você disse que não se cobre se a realidade está difícil, peça ajuda. Certo? Exatamente. Exatamente. Desejo bem-estar, carinho e suporte. Exatamente. Isso também inclui, não se cobre se a realidade do outro que você testemunha, que você nota, e está, parece estar difícil, você pode pedir ajuda para o outro também? Sem sombra dele, de dúvida. Desejar ele o bem-estar, carinho e suporte? Exatamente. Mas é o seguinte, outra informação importantíssima. O valor e a valorização da convivência social traz consigo um universo espelhado que carinhosamente foi trazido como via de dupla para um passado não tão distante. O que acontece? Eu quero carinho, cuidado e suporte, mas com isso dados vêm evidenciar certos padrões que não são tão bonzinhos. E com humildade ao acolho busco entender incluo e transcendo e já não mais vivo na dificuldade e quando peço ao outro dados para que ele não sofra e eu não sofra em vê-lo sofrer eu respeito o outro, aceitar ou não aceitar naquele momento aqueles dados, já que o aceite é inevitável por uma questão de tempo é <risos> tem uma obrigação de levar os dados ao outro, certo? Isso é a responsabilidade da coroa dele? É responsabilidade não só da coroa, mas de todo o sistema. Imagine que é uma grande plantação de cactos. Todos têm coroa, todos convivem. Tem que chover para todo mundo, entende? Entendo. Apesar que não há muitas plantações de cactos com tanta abundância que nem tem coroa, mas que bem que se bem que funcionou o exemplo deu certo mas a, a minha digamos assim a minha responsabilidade é, é... só é, a sua é só minha passar do universo resolver as coisas do universo pessoal primeiro exatamente agora como mãe né aí você tem outras responsabilidades mas nós não estamos entrando nesse tópico só para deixar o gancho Ok mas como mãe, eu tenho mais, como dizer, tenho mais recursos para providenciar um ambiente de carinho, cuidado e suporte para todos também. Eu tava... Graças a Deus. Estava pensando no seu exemplo do outro ser que não pediu dados e não, não deseja dados. Exatamente. é isso então a gente finaliza com a graciosidade do ser que comunga das habilidades que nós todos temos para que ele perceba as instâncias do que ele atribui importância e tenha com clareza as propriedades do que para ele é sadio e de forma saudável ele observe a realidade utilize de sua agência o poder de escolha e não mais se coloque a ser cobrado por ideias e crenças fachutas como a ideia de apego e a ideia do ser que gera sua própria realidade quando ela é ruim. Porque quando é bom, olhe só como o ser criou sua realidade e hoje tem um Lamborghini. Esses exemplos são totalmente palpáveis, totalmente possíveis. Mas são exemplos que quando o ser não está bem, não serve. O que serve é acolhimento, informação, estruturação, caso você assim queira. E o outro que se coloca a dar esse suporte, de fato, deu suporte. Tudo bem, minha filha? Tudo bem, Baiana. Então fica a dica. A gente está voltando devagarzinho, mas se devagarzinho vem rápido... <risos> Paz, fique com Deus. Gratidão, Ana.